Hoje é dia 22, estou aqui na cidade de Patrocínio Paulista. Eu vou gravar umas, umas histórias aqui na, nessa bela cidade, Sapucaí, do Rio, né? Sapucaí, lugar lugarim. Vamos ver se a gente faz umas imagens bonitas aí. aqui do, ao lado patrocínio paulista lá contra é contramão eu vou descer aqui vou filmar aqui a, a igreja vamos guardar uma história de patrocínio soltar já está na hora da gente recolher os instrumentos de filmagem. Tá bom? Tá com 10 passageiros. E aí, Elaine Bizzi tá com 10. Eu vou dar uma virada aqui. Vou subir um pouco aqui pra filmar o patrocínio você que é de patrocínio, que está em Franca em outra cidade e compartilha aí essa essa história está vindo a senhora ali eu estou achando que era a Dona Isa vamos ver se ela não, não quis atravessar O companheiro, Não? como que é o nome do senhor? O nome do senhor? O nome? Qual o nome do senhor? Ah? O nome? Meu nome. É meu o nome? É. É o Vécio? É o É. o A dona Isaac, tá bem? Aqui tem uma, uma casa que é antiga, eu vou concentrar aqui nessa casa porque não tá vindo o carro. Olha, ah, é a casa... Mais antiga aqui, ó. mas é muito antiga mesmo. Aí, e a igreja, a igreja aqui, ó. a igreja, muito bonita. Como é que chama a padroeira aqui? A igreja aqui é de quê? De que, que? Como que é o nome da igreja? Nossa senhora... Oh... Do... Rotecínio. Oh, Rotecínio. Oh, é. é isso aí. Eu tô tirando ó, a imagem aqui. É. é, demorou passar um carro, mas na é que passou um também, passou um faz barulho com vontade. É. Patrocínio Paulista. Ah, porque aqui tem sol, né? Ah, eu já subi aqui tirando fotos. O Patrocínio Paulista. Santa Casa Meu menino trabalhou aqui no início Santa Casa Abastecimento O fórum Essas árvores que foram plantadas pelo o Juiz que escreveu a história de Patissi Minas Gerais, Jardim Continental, Conjunto Habitacional Bandeirante e Conjunto Residencial João Flávio. Deixa o caminhão passar. Fez um, uma proteção da parede aqui, pô, nunca tinha visto não, madeira tá, deve tá ser aroeira, né, o eucalipto tratado, ficou bom, porque também o sol aqui judia um pouco, a tarde. É o carro da baronha, é o carro do branco. Pensei que ia só em frango tinha esses carros vendendo. Aqui é o cemitério. de Galileu Andrade Lopes. Vou passar aqui em cima, se me der porque é asfalto e o asfalto ajuda melhor a filmagem. Está bonito qualquer coqueiro, bonito. Aqui é o velório, mais à frente. Já estive aqui algumas vezes. aqui. Daqui uns 10 anos as pessoas têm uma outra visão da cidade, né? Hum. E foi bom. Eu tô gravando isso. está gravando isso aqui. Tá tá gravando é essa avenida tá bonita com esses coqueiros Na hora de comer alguma coisa para fazer um fogo, eu vou comer lá em casa. vai dar de testa aqui comigo, ó. Eu vou voltar ali, vamos pegar um lábio. Um lote. 400 paulista Conversei com o senhor José Lopes, mas um descuido meu não gravou a história dele da Inglandade, mas eu gravei muita coisa boa, 15 minutos, e eu quero depois retornar aqui para a gente conversar com mais tempo e ele gravar essas histórias bonitas, chegando aqui. Eu passei por aqui, agora só dando um retorno dessa ferida. Porque ela é, está muito bonito com esse eucalipto. É... Toquete. Um então... Um, um tanto de cidade ainda lá. Para ser ocupado aqui. Vamos tomar aqui desse lado por causa do solo. Mas Aí... estou com a vontade de comer um pedaço de requeijão. Aqui de modernidade: os portões eletrônicos, é os telhado novo. Hein? o pessoal ainda jogando bicho. Né? o paralelo a está aí que massa muito paralelo a você precisa ser coberto com asfalto há uma diferença muito grande você vai dar um paralelo a no asfalto paralelo a o melhor que seja a, a, a imagem Aqui é a rodoviária. Não sei se a gente pode chegar Eu estou filmando. Vamos ver se pode chegar. Se não pode, eu vou, eu vou passar aqui porque eu estou filmando. Ô seu prefeito, estou filmando a sua cidade. Eu vou passar aqui. Ó. Se tiver alguma objeção, você vai me desculpar, mas eu estou querendo fazer um serviço bom aqui para senhor patrocinense que tão longe de... A gente patrocina aqui a, a plataforma. Né? Aí, ó. vendo filmando. Eu vou até fazer uma... filmar essa, essa igreja aqui, a cadeia. Eu vou, vou filmar ao contrário. Eu vou vir aqui porque o movimento tá pouco e a gente vai percebendo que o serviço tá ficando bom. Aí, ó. De outra maneira, eu não vou filmar essas árvores. Em outra ocasião, mas Cipipuruna tá aí, ó, reinando, e a cadeia antiga tá aqui, ó. o China, o China lembra disso, né? essa história aqui, ó. E eu tô fazendo um registro uh, da rodoviária, então tem que filmar mesmo, aí ó. Bonito Detran, São Paulo Aqui tem a plataforma também Aí. Acho que eu não cometi nenhum Merece atenção, não. eu Merece a missão Ou só louvor, né? Aí, agora eu vou descer Devagarinho aqui Patrocínio Paulista. Aqui que é a polícia? A polícia aqui? A polícia? Ah, faz tempo que saiu. Passei, filho. Acho que eu vou subir aqui, só para eu filmar essa propriedade que daqui a um tempo isso aí já não vai existir mais, né? Aí, ó, essas árvores estão ganhando outra dimensão, né? Eu, eu vou filmar. Só esse registro aqui já vale a nossa, a nossa intenção. ó. Patrocínio Paulista. subindo aqui para filmar Tá. tá meio de banda aqui? Ei hey, companheiro, isso aqui tem história, Aqui tem história, Eu pedi o Urandir pra sair comigo pra nós conversar um pouquinho, você sabe o desse... que, que é isso aqui? Isso aqui é delegacia. Delegacia, você ficou preso quanto tempo aí? cinco anos. Cinco anos? O escrivão? Ó, oh, Ronaldo, estamos fazendo um registro aqui. Qual que é o seu nome? Alexandre, eu conversei com o Sô Zé Lopes hoje. História bonita. O Zé Milton Faleiros. Aquele lá tá achando que o cabelo dele não vai ficar igual o seu, hein? Já tá quase. Já tá quase. Começando. Começando. Tomara que fica, né? Pior é ficar igual o meu, que o meu mudou de endereço. foi embora. <risos> oh, Alexandre, cidade bonita, né? Vamos que a gente vai cortar, paga só a metade. É. Só meia. Os caras falam que dá trabalho porque não encontra o cabelo para cortar, ué é, Mas a gente tem que ficar procurando Eu vou voltar aqui, eu, eu tirei um filme bom aqui, eu tô filmando Vocês aparecem aqui, viu, vai curtir lá, Ronaldo, Demórias e Vidas Aí, ó é. Ai, tchau, tchau já chegou o ônibus aqui e eu vou só atrapalhando o ônibus é, aí. Agora vai ter que me mudar. Vou voltar aqui só para continuar descendo. Eu tava lá na. Eu tinha que fazer uma barbeiragem, não foi barbeiragem. Esse cantinho foi bom. O a rua nova é diferente, né? asfalto é, o carro corre tranquilo. Ali é chacra, sítio, eu vou chegar ali perto. Eu vou, vou filmar isso lá. Vamos ver. Gay Franco. franca. Aqui na casa do Zé Milton. A dona Neuza mora aqui? Tirapuã, Minas Gerais. Ah, eu nunca subi aqui. Vou subir aqui vou descer lá né? na escola. Tem uma igreja. dá é uma grande igreja. Olha a igreja. A mulher está fazendo as... Ah, ah, coisas ficar bonita lá as flores. Ah. Vou descer por aqui, meu homem O jeito de chegar em é franca. igreja. Eu não sei, se você está assistindo aqui de Patrocínio, fala o nome da igreja e comenta em nós. só comentar. Obrigado, você. Até podia dar uma volta aqui para voltar e filmar essa igreja, merece, e eu acho que é o que eu vou fazer, porque o sol está me convidando fazer isso, se eu não fizer, eu não vou fazer mais, outra ocasião. Eu estou tirando as imagens da igreja bonita, né? Como que chama essa igreja? Santa Cruz. Então tá. V Obrigado pela atenção, viu? Eu estou filmando aqui. Obrigado. A gente interessado em ajudar Aí, ó, a igreja Santa Cruz aqui, em Patrocínio Paulista. Ai, que imagem bonita. O mais bonito já ver tá esse Fusca ali, ó, à venda. Ó, oh, minha senhora, aquele Fusca tá à venda? Não sei, moço. É. É. Fala, <risos> Eu estou perguntadinha lá, senhor. Eu tô passando aqui, tô... aquele senhor só conhece aquele senhor que tá vindo? Não. Deixa não. Me... Eu, eu posso estacionar aqui, mas. Aqui, Sabe por quê? Aqui, por favor. É. é... Chama que eu quero ver se ele conta um pouco de história aqui. Você, você não conhece patrocínio? Conhece? Não. A história aqui de patrocínio. Espera um pouquinho para a lá. Aí, ó. Qual vai o senhor?